Fala galera, tudo bom? Canal Quick Review Trazendo hoje um produto aqui pra vocês As pomadas TKTX Nas versões laranja E verde Seguinte galera Algumas pessoas me perguntando no site no Mercado Livre e no site que eu criei para própria venda da pomada, é, se essas pomadas são boas. Olha, é, eu vendo para três tatuadores aqui na Grande Florianópolis e funciona bem com os clientes deles, entendeu? Somente um deu problema com alergia, mas no restante anestesiou, foi boa. A mais famosa dessa pomada é a verde. Como vocês estão vendo, ela é própria para tatuagem A composição dela é 5% de Lidocaína 5% de Prilocaína E mais 1% de Epinefirine epinefrina A vantagem dessas pomadas Que muitos tatuadores falaram Que alguns usavam Lidocaína né E a Lidocaína deixa a pele muito seca seca é Difícil de limpar, tatuar Essa pomada não não não acontece esse problema. Essa pomada você não encontra nas farmácias para vender, isso é só importado. Hoje é eu só consigo importar do eBay. Demora um pouquinho, mas mas chega. Depois eu vou passar o link aí de um fornecedor do eBay, para quem quiser comprar direto. E quem quiser também, eu tenho um link direto do site ou do Mercado Livre para compra, tá? Então, aí como vocês estão vendo aí, a especificação dela é, se aplica uma camada né na área que onde vai tatuar a gente espera 40 minutos mais ou menos ela já está pronta para tatuar de boa entendeu essa versão laranja a galera geralmente prefere a verde mas na especificação dela os dois têm a mesma composição entendeu então fica aí a dica tá pessoal é, eu vou deixar os links abaixo Quem tiver interesse em adquirir as pomadas Pode acessar aí, de boa Tem o site direto do Livre Ou tem o site externo da loja que eu fiz para vender ela, tá? Então tá aí é... Qualquer coisa Só deixe suas dúvidas no comentário E assina o canal que sempre tem uma novidade aí Valeu galera, um abraço